Fala pessoal, mais um aqui na Austrália começando pra vocês E hoje eu vim dar algumas novidades e explicar o porquê que a gente também tá um pouco fora aqui do canal Nesses últimos dias, mas hoje tem uma novidade super interessante pra falar pra vocês sobre a Austrália Então tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out! Para começar esse vídeo, queria pedir desculpa para vocês que o canal tá parado por um tempo. Para quem não sabe, a gente foi viajar, a gente cruzou o Canadá de RV, né, de Motorhome, de Vancouver até Halifax. E a gente tava fazendo vlogs diários para vocês e esses vídeos vão estar disponíveis aqui no canal a partir do dia 1 de novembro, sexta-feira. Então sexta-feira a gente vai começar a ter vlogs diários, tanto no meu canal quanto no canal da Paula, sobre a viagem. É quase um mês aí de vídeos, então são mais ou menos uns 25 dias aí que a gente vai ter vídeo todos os dias, tanto no meu canal quanto no canal da Paula, então vai começar lá no canal dela e aí depois eu venho pro meu. Então a gente vai intercalar os vídeos num canal e no outro, então vocês vão poder acompanhar a viagem nos dois canais. Então eu já aproveita e sigam ela lá também para acompanhar os outros vídeos da viagem, beleza? Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo e eu queria falar pra vocês de notícias boas da Austrália, de coisas que aconteceram esses dias... Que vão ajudar muito vocês. Então, eu tenho dois tópicos para falar para vocês hoje. O primeiro deles é que a Austrália melhorou a classificação do Brasil perante a imigração tá, para a aplicação do visto de estudante. O que isso quer dizer? Em março de 2019, o Brasil era considerado um país de risco 2, né? Então, era exigido comprovação financeira, exame médico e mais uma porrada de documentação que tinha que ser apresentado para você poder aplicar para o visto estudante e ter mais chances de ser aprovado, né? Agora, em setembro de 2019, o Brasil subiu de nível, então agora nós somos um país de nível 1 um de novo, então eles ficam nesse sobe e desce, sobe e desce, dependendo de como está a situação política do Brasil, situação econômica do país, enfim, um monte de outros fatores que levam eles a ter a, esse nível de classificação melhor ou pior, dependendo do país. Então significa que você não precisa mais ter a comprovação financeira? Não! Quer dizer que isso não vai ser pedido no começo do processo, mas pode ser que seja pedido ao longo do seu processo do visto de estudos. Então vale sempre a pena vocês continuarem com o pensamento de que o Brasil ainda é um país de nível 2, para que vocês possam sempre mandar documentação, até adicional documentação extra, para que tenha mais chance de já poder uh, ter o seu visto aprovado, tá? Então, a nossa despachante vai fazer isso com vocês e quando vocês começarem o processo com a gente, vocês vão ver uh, que tem algumas diferenças e que ela vai pedir coisas extras mesmo que não seja necessário por via de segurança. Tá? Então é um motivo de comemorar, o Brasil agora é um país de nível 1, então para você que está pensando em aplicar o serviço para a Austrália, a hora é agora também, para quem está querendo fazer aplicações para 2020 até o final do ano que vem. A maioria das escolas já estão com aplicações abertas, então vocês já podem fazer o processo de vocês. E ainda também garantir os valores de 2019, tá galera? Lembrando que sempre mudam os valores de um ano para outro, então se você quer pagar menos no seu intercâmbio e ter mais chances de ser aprovado com visto, a hora é agora. Até o final de dezembro de 2019 ainda tem bastante a promoção para vocês pegarem valores desse ano, para vocês gastarem menos e terem mais chance de ser aprovado. Só para vocês terem uma noção de países que são nível 3, tá? A Índia, o Paquistão e o Nepal, por exemplo, são países de alto risco, assim como a Rússia, sempre foi um país de alto risco para a Austrália, né? Então isso quer dizer que eles precisam comprovar financeiro, eles precisam mandar exame médico, eles precisam de IOS e um monte de coisa que vai dificultando aí o processo para estudantes de certos países que são nível 3. Então, para gente é uma ótima notícia a gente ser nível 1, né? E isso quer dizer que os brasileiros, de alguma forma, estão aí sendo mais bem vistos pela imigração atualmente. Outro fator importante para o país ser é definido como nível 1, 2 ou 3 é também o comportamento desses dessas pessoas dentro do país. Então, parabéns para vocês, galera. Você que tá na Austrália, está se comportando bem, então o país diz que você está se comportando bem. Se você está se comportando bem, então a gente sobe o nível e ajuda mais os brasileiros. Então, ainda bem que esse ano a gente teve poucos casos aí de brasileiro fazendo besteira na Austrália. A gente teve nos anos passados aí brasileiro preso com droga no aeroporto, deportação, não sei o quê. E isso vai fazendo com que o nosso nível desça perante a imigração. Então, quanto mais a gente se comportar melhor para vocês e para todo mundo, não é mesmo? Perth e Gold Coast agora são consideradas cidades regionais para imigração. Finalmente, eles entenderam que Perth e Gold Coast não são cidades tão grandes assim e que precisam de mão de obra qualificada, sim. Basicamente, o que eles comentam é o seguinte. É, eu tô com a minha colinha aqui, obviamente, porque essa notícia é bastante nova. Então, a 70% da população australiana tá concentrada em Sydney, Melbourne e Brisbane, né? Então, basicamente, eles querem que as pessoas migrem a Austrália, né? Porém, para outras cidades, para que não tenha, para que tenha uma distribuição um pouco melhor ali de população no país. A maioria das pessoas vai para cidades grandes como Sydney, Melbourne e Brisbane, né? Então, elas, elas querem, o governo está querendo que as pessoas vão para cidades menores e comece a popular um pouco mais essa área ao redor, né? Então, uh, eles acabaram deixando um pouco mais fácil a imigração para essas cidades também. O ministro da Imigração australiano, David Coleman, também estava comentando que no último ano foi o menor número de imigrações para a Austrália nos últimos 10 anos. Porém, aumentou-se em 124% o número de imigrantes para cidades regionais. Ou seja, todo mundo está buscando justamente esses programas por ser um pouco mais facilitado. E isso vai mudar muito no planejamento de vocês que estão pensando em ir para a Austrália e no nosso planejamento como consultor de intercâmbio também, para poder ajudar ainda mais vocês e ter mais contratos com escolas e mais contatos que a gente possa mandar vocês para Perth, e para Gold Coast também. Lembrando que a gente já é preparado para isso, a gente tem todos os contatos que a gente precisa para poder ajudar vocês, tanto em Gold quanto em Perth, tá? Então, se vocês querem fazer o seu intercâmbio, querem estudar inglês lá ou querem fazer um curso profissionalizante, pode mandar e-mail pra gente aqui no info, que a minha equipe, tanto aqui de Vancouver, quanto de Brisbane, quanto de São Paulo, vai poder ajudar vocês a fazer esse planejamento de vida e de mudança para o país dos cangurus. E o link, né, a fonte dessas notícias, obviamente que aqui a gente não espalha fake news, não é mesmo? O link dessa notícia vai estar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. O link é da SBS em português para vocês poderem ver essa matéria na sua língua nativa. Olha que beleza, então um abração o pessoal da SBS aí também, hein? Você curtiu essa notícia? Então já deixa aqui embaixo o seu like, curte, comenta e compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que sexta-feira agora começam os vídeos da viagem do Canadá. Se você tiver alguma dúvida sobre Canadá também, é só falar com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.